O gerente de uma empresa, ó, tudo lindo, ó, com um total de 150 funcionários, realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nas informações, relacione a segunda coluna com a primeira então vamos lá interpretando aqui a questão né, analisando a questão é, ficou muito claro para gente que é uma questão teórica é uma questão teórica beleza? é uma questão teórica então, analisando é uma questão teórica então aqui não tem conta é uma análise, é uma questão teórica. Beleza, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a técnica R. Na provinha da PM-MG, cai muita questão teórica. E para resolver essas questões teóricas, você tem que saber, né? você tem que dominar tem que estar por dentro de alguns né, conceitos então além do cálculo para a prova da PM de Minas Gerais você tem que estar por dentro aí. você tem que dominar alguns conceitos, então vamos lá vamos analisar né, o contexto da questão né, analisando aqui o contexto da questão ficou muito nítido para gente que foi feito um experimento né, em outras palavras foi feita uma pesquisa né? Foi feito um experimento né? Foi feita uma pesquisa Legal E toda pesquisa né? Em toda pesquisa Existe uma variável Para ser estudada Em outras palavras Existe um objeto de estudo né? Então As coisas vão se conectando ó. Foi feito um experimento Foi feita uma pesquisa Aí eu estou por dentro dos conceitos né? Sou aluno MPP ó. Pesquisa e toda pesquisa existe uma variável de estudos, né? de estudo. ou melhor, existe um objeto a ser estudado. Então, analisando aqui, qual seria o objeto a ser estudado? Qual seria a minha variável de estudo? Seria o consumo, tá aqui, ó. o consumo de água dos funcionários. Então, eu já sei que o consumo de água dos funcionários... É o que? É minha variável de estudos. Legal. Beleza. Só aí eu já quase matei a questão. Só aí eu quase matei a questão. E agora, né? O que, que eu tenho que verificar? Se essa pesquisa, ela foi feita em cima da população ou em cima da amostra. Qual seria a minha população? Pô, a população... Seriam os 150 funcionários dessa empresa. Então, população é totalidade. Ó. Então, a população seria os 150 funcionários da minha empresa. E qual seria a minha amostra? Pô, a amostra é uma parte da população. Então, ele falou aqui, ó, que foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários. Então, a minha amostra... Ela tem 50 funcionários. Então, família, só nesse bate-papo, aqui teórico, né? Com esses conceitos que eu passei aqui para você, a gente já consegue matar a questão. Olha só, o item 1. Ele está falando aqui ó, de quantidade total de funcionários. Então, quando ele fala em totalidade, ele está falando do quê? Ele está falando da... População, então o item 1 um é a minha população. Deixa até eu sair daqui. Então, totalidade total de funcionários é a minha população. Item 2: ó, ele tá falando do consumo de litros de água por funcionário. Consumo de litros de água é minha variável em estudo, é o meu objeto de estudo. Então, consumo de litros de água. Seria a minha variável contínua. Então, aqui é o 2. Ó. Item 3. 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Opa. Ele não fez o experimento com a população toda. Ele selecionou uma parte. Então, essa parte tem um nomezinho. Né? É o que chamamos de amostra. Então, aqui é o 3. Então, isso daqui, ó. Esses 50 aqui seria a minha amostra. Né? E toda amostra, né, ela é coletada a partir de uma técnica. É o que chamamos de técnica de amostragem. Ele tá falando aqui, ó, técnica utilizada para a seleção da amostra. É o item 4. Então é a técnica de amostragem. A AS, né, é a amostragem aleatória simples. Legal? Essa foi a técnica utilizada. Então, olhando ali a numeração, seria 2, 3, 4 e 1. Um. Isso aí está onde? Está na letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz.